Segundo embate no TV em cores, e dessa vez é contra Star Trek e Star Wars. É, a gente vai tentar hoje ver qual é o melhor, pelo menos para gente, né? Então fica aqui para ver qual é o resultado. Sou Miki. Sou a Júlia. E esse é o TV, é TV em cores. Antes de começar, a Janice aqui já tá pedindo para você dar like nesse vídeo, se inscrever no canal. Gente, olha essa carinha, vocês vão negar um like nesse vídeo com essa carinha aqui? Sim, vamos falou aí. Oh, Oi, meu amor. Tá me apertar o sininho, já seria muito importante, porque, Julia. Porque com ele você recebe notificação quando tem vídeo novo, não é, meu amor? É, exatamente, ela quer vídeo novo. Vamos lá começar o vídeo? Vamos lá. <risos> Pra quem não lembra, a gente tem o nosso primeiro vídeo já em Bate Marvel. A botar o um card aqui pra vocês verem. E quem não viu, pra saber como é que funciona, é o seguinte. A gente dá um tópico e a gente fala as nossas escolhas. No final, alguma saga vai ganhar. É, a gente vai começar o primeiro tópico aqui é com personagens. E eu já começo falando que eu prefiro os personagens de Star Trek. Eu também assim, eu acho que Star Wars, bem ou mal eles acabam tendo muito aquela coisa do bonzinho e do mauzinho, e Star Trek tem muito mais dualidade, então eu gosto muito dessa coisa de nuances, de não saber se a pessoa realmente é boa ou ruimzinha e que no final do dia Star Wars tem que ter funciona mais funciona Star Wars, assim. né, mas é, fica mais legal quando é tons de cinza porque é isso, quando Star Wars, quando as pessoas entram no tom de cinza, elas simplesmente mudam de lado, e eu acho isso muito específico em Star Wars, porque tem o um lado os lados da força, então faz sentido mas ao mesmo tempo, as pessoas elas têm nuances é, Elas são reais, tá? elas são perfeitas E os personagens de Star, de Star Trek Discovery Especificamente, pra mim São extremamente muito Eu gosto muito da série original porque eu amo Spock uhum. Mas Star Trek Discovery me ganha Então eu fico com Star Trek E eu também fico com Star Trek Vamos pro próximo Vamos pro próximo Segundo tópico do nosso embate é tecnologias. E eu já digo que Star Wars, Star Wars, de luz, sabre de luz. Sabe sabre de superar, luz. Não dá. E não, Star Wars porque... também pra mim. Gente, gente... Phaser é legal, mas é uma arma, assim, não ligo. É uma espada de laser Sim. que faz. Um... É um, E assim, tem toda. Hoje em dia, né? Tem várias coisas personalizadas. Você consegue ir lá pedir online. vocês vocês conseguem. A Ray com sabre duplo. Com sabre duplo. O Kylo Ren com aquele, com aquele triângulo que ninguém entendeu. É, e é isso. Star Trek, é... Tem tecnologia, assim, pra viagem. É uma coisa científica no final do dia, né? As naves são mais bonitas. Sim, total. Mas Star Wars tem todo um charme, né? Do sabe de luz, da força e tal. É muito, muito mais legal. É. não E assim, você vê... É, é, quando você vê os planetas também em Star Wars, você vê que a tecnologia deles é uma tecnologia que faz sentido, sabe? A gente não vê ela tão pro futuro. Tem uns, uns aliens lá que tem umas armas melhores, uns bagulhos melhores, mas é tudo muito parecido. Véio. Star Trek, assim, tem a parte do teletransporte, mas, cara, em teletransporte, um sabe, eu acho que é. Eu fico com o sabre, eu consigo mandar. Então, é, isso. E é uma... O é difícil de fazer, mas... Cara, o sabre é muito, muito mais legal. Então, Star Wars pra mim tecnologia. Star Wars pra mim também. <risos> Próximo tópico do embate é o flito de cada história, né? Qual é a treta, o que que move os personagens <risos> ali. E assim, pra mim eu prefiro... Star Wars. Eu acho é. que é muito mais complexo, é muito mais próximo da nossa realidade, né? Eu gosto muito do Star Wars 1, 2 e 3, quando disso. Não, é. Assim, eu escondo de todo mundo que eu gosto, sabe? Porque eu sei que é muito julgado, mas eu gosto muito do 2. É, é porque é. a trilogia que vem antes, né, 1, 2 e 3, é muito política. Sim. É, muito, é bem interessante a parte política. Ninguém pode chegar e falar que não, não funcionou. Eu entendo as críticas e tal, só que é que eu gosto disso. Star Wars acaba sendo muito mais real pra gente, a gente consegue se conectar. Enquanto Star Trek, no fim do dia, Star Trek é muito otimista. Todos os povos, todos os planetas, tá todo mundo junto, não tem essas tretas. Claro, tem os Klingons, tem alguns terroristas que querem destruir lá a federação, mas é otimista. Star Wars é aquela coisa dark, depressiva, que no final do dia é o que a gente gosta, o que a gente é, né? Aizemo. Aizemo. Star Wars. <risos> Não, pra mim, Star Wars também. Chegamos no nosso quarto ponto, que é mídias. Filmes, séries e livros. E eu fui com Star Trek. Eu fico com Star Wars. Assim, eu entendo porque Star Wars tem muitos âmbitos. Tem desenho, tem filme, tem livro, tem tudo. Mas eu gosto muito de Star Trek, porque eles colocam sempre os mesmos personagens, na maioria das vezes, quando eles seguem uma trama. É, eu gosto da parte de Star Wars. Eu entendo que as duas fazem um trabalho muito parecido, mas é que como eu tenho um apego pra certos vilões, certos coadjuvantes é, de Star Wars, eu gosto muito de ver coisas do Darth Maul, eu adoro ver coisas de Yoda no Clone Wars, sabe? Eu acho que tem muito desenho, tem muito livro, e a série que vai ter nos Plus, né? É, tem muita coisa vindo e tá, tá legal né, de ver as coisas. Não que Star Trek seja ruim, gente, mas eu tenho um apegozinho mais no Star Wars por conta de alguns personagens que vivem naquele mundo. Justo. Último tópico aqui do embate, Star Wars, Star Trek, e a gente vai falar sobre o que a gente fala todo dia, né? Que é representatividade <risos> E pra mim eu fico com Star Trek, sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. É, eu acho que eu só escolhi Star Wars uma vez, porque Star Trek é muito meu bebê. Cara, Star Trek tá fazendo. Principalmente Discovery, a gente tava tentando não focar no Discovery tanto, mas, cara, Discovery é uma pérola de representatividade, sabe? A gente tem protagonista negra, a gente tem personagem LGBT e é incrível, tem viagem no tempo, tem tudo. E Star Wars tá aí chorando até hoje pra mostrar personagem LGBT e não junta Finn e Paul. Cadê Finn e Paul? Cadê gente? Finn e Paul? A gente sabe que é verdade! A gente acredita! Então, assim, é, não tem como, assim, a última temporada do Star Trek Discovery, pra mim, foi um primor. E colocaram uma personagem sapatão assim, tranquilamente, ela só tava lá, sendo engenheira. Exato, e eu falei, meu Deus, era isso que eu queria! E eu adoro aquela atriz, então tudo fez sentido pra mim. Foi assim, não, a gente percebeu que isso fazia falta, e a gente inseriu num contexto que faz sentido. Porque é isso que é a representatividade. É fazer de uma forma natural, crível, e que os personagens não sejam rasos, né? Chegamos no final, e agora a gente tem que falar de resultado. Vamos ver então, quem ganhou, então, quem né? Quem ganhou? A primeira foi personagens, Sim, né? Sim, eu fiquei com Star Trek. Eu também fiquei com Star Trek. O segundo top foi Tecnologias, né? E sabre de Luz com Star Wars obviamente ganhou. Sabre de Luz. Então, Star Wars pra mim, Mickey. E pra Julia. Terceiro top era Conflito e hoje eu escolhi Star Wars. Também escolhi Star Wars, muito mais gostoso ali, né? Aquelas crises reais. Comídias, que a gente engloba todas as séries, filmes, livros. Eu escolhi Star Wars. Eu escolhi Star Trek. E o último tópico do vídeo era representatividade e era unânime ganhar Star Trek. Não tinha como Star Wars ganhar ele, né? Então, assim... Isso a gente combinou, né? Mas no final os resultados eram diferentes. E eu fiquei com 3 pontos Star Wars. Eu fiquei com 3 de Star Trek. E agora a gente quer saber de vocês, né? Qual você prefere? Star Wars, Star Trek? Quem você concorda? Você concorda com os stop que a gente falou aqui? Responde as perguntas também, vê qual foi o seu resultado e comenta aqui pra gente. Não esquece de dar uma olhada também no outro embate Marvel, caso você não tenha assistido. E gente, não esquece de olhar as playlists da gente. A gente tá começando essa outra embate Marvel e tem várias playlists muito legais. Filmes, séries, jogos, tem muita coisa aqui pra assistir. Dá uma força pro TV em cores pra gente poder crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. tchau. Tchau!